Em Survival VD Coreias, por ser a última dupla sobrevivente no jogo, Amanda e Samuel ganharam um prêmio no Survivor, um ídolo de imunidade. Depois de tanto refletirem, decidiram por usar o ídolo em Samuel, já que acreditaram que ele era o maior alvo da noite. Por engano. Amanda acabou sendo eliminada e o ídolo, prêmio pela sobrevivência, foi perdido. Por três anos, essa decisão equivocada persegue o casal. Será que você será capaz de quebrá-la?